Se você tem medo de colocar o seu tripé em cima de uma superfície lisa porque pensa, caramba, ele vai escorregar, levar todo o meu equipamento junto, com certeza esse aqui é o produto ideal para você. Esse é o mini tripé modelo wvmf 17 da Woodview. E o que diferencia ele dos demais mini tripés que a gente tem aqui na loja é que ele é bem customizável e voltado para você que precisa de apoio e uma superfície que às vezes é muito lisa. Ele tem esse pezinho emborrachado que ajuda demais com isso. Ele utiliza um parafuso 3 oitavos e ele aguenta até 7 kg, ele é bem, bem resistente. E aqui na loja você vai encontrar diversos produtos para combinar juntamente ao seu mini tripé. Aqui nós temos quick plates com trava de segurança, ball heads para você ter aquele movimento 360 e movimento também de tilt e pan. E caso você tenha uma cabeça de tripé em casa, que o parafuso seja 3 oitavos, você também pode estar tá utilizando. E aí, curtiu esse mini tripé? Então corre para o site da Goodview e garanta logo o seu. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram.